Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro de sempre na companhia do seu parceiro Lucard. E começar esse vídeo primeiro pedindo desculpa pra vocês porque na semana passada não deu pra trazer o giro de notícias A gente teve uma semana muito atribulada, complicada, mas nessa semana sim, vamos pro giro de notícias Galera, nessa semana nós tivemos uma novidade muito legal, que é o Gameplay do Rambo no Mortal Kombat 11 nós já falamos nos vídeos de notícias anteriores, que vai chegar no dia 17 de novembro com a atualização ultimate do jogo, que vem acompanhada dos jogadores Rain e Milena. Né? Vocês veem que ele ficou da hora. Você vê a jogabilidade dele, ele tem vários atrativos. Ele pode usar granadas, ele usa o arco e flecha para tirar a distância. E ele também é muito bom com golpes de contato. E ele com essa faca está fazendo miséria. Gente. Vai com certeza valer muito a pena, ficou diferente, interessante, foi um personagem inusitado e aí ó, o fatality dele, sensacional galera, John Rambo no Mortal Kombat 11, a gente não cansa de dizer o quão da hora ele vai ficar. Nossa, olha, ficou sensacional, então dia 17 de novembro, John Rambo com todo mundo aí. Galera, se assim, no mês de setembro teve uma coisa muito legal, com certeza foi o anúncio do Super Mario 3D All-Stars, mas esse jogo ele trouxe uma sensação agridoce, assim dizendo. Você ter o Super Mario 64 em 720p, Super Mario Sunshine em 1080p e o Super Mario Galaxy jogáveis no Nintendo Switch, mas o ruim foi a venda dele por tempo determinado e o preço super inflacionado do jogo no Brasil. Mas um analista da indústria, o Matt Piscatella, também conhecido como Piscadinha aqui no Brasil, fez uma previsão muito interessante que vai de encontro ao pensamento de muitos em relação ao 3D All-Stars. Vamos dar uma olhadinha aqui na notícia. A analista da indústria acha que jogos de Super Mario 3D All-Stars serão vendidos individualmente. Matt Piscatella é um analista da indústria que trabalha na NPD, mais conhecida por divulgar a classificação de vendas dos jogos nos Estados Unidos. Para ele, é improvável que a Nintendo deixe os jogos Mario presentes em Super Mario 3D All-Stars simplesmente desaparecerem. Eu não acho que os jogos irão desaparecer como o que aconteceu com o Disney Vault, mas eu acho que haverá mais flexibilidade de opções de compra, por exemplo, opções de compra à la carte na né, eShop. Scatella também disse que o grande sucesso alcançado pela coleção dará à Nintendo confiança adicional para trazer outros jogos antigos para a Switch, porém, reitera. Mas novamente é a Nintendo, então eu espero ser surpreendido. Mas gente, parando para pensar, vamos supor que isso seja verdade. O que, que a gente pode chegar em preços? Super Mario 3 d All Stars é um jogo de 60 dólares, tá? com alguns jogos mais antigos e outros nem tanto, Super Mario 64, Mario Sunshine e o Mario Galaxy. Se fosse chutar alguns preços individuais, eu chutaria cerca de 20 dólares para o Super Mario Sunshine, 10 dólares para o Super Mario 64... E 30 dólares para o Super Mario Galaxy, né? Que seria o jogo mais novo, com budget maior. Seria interessante, mas ao mesmo tempo uma sacanagem, né? Porque a Nintendo coloca como jogo de venda limitada até o final do ano fiscal, que seria 31 de março de 2021. Faz os preços subirem vertiginosamente pelos Scalpers. Né, que são as nossas. Os Scalpers são essas lojinhas aqui no Brasil, principalmente, que compram um jogo a 60 dólares e vendem a 500 pegam brinquedos de 100 dólares e revendem a 2.500 reais, o que faz com que o nosso mercado fique impraticável. Mas o que vocês acham? Diz aí nos comentários se os jogos vão vir realmente separados no eShop depois desse período do dia 31 de março, né? Ou se a Nintendo ela vai definitivamente abandonar esses jogos depois que a coletânea sair do ar digitalmente e não tiver mais estoque físico? O que vocês acham? Galera, falando em Nintendo e seus jogos com vendas por tempo limitado e preços fora de cogitação, temos aí um anúncio feito no dia 22 que nos traz Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. É anunciado para Nintendo Switch no ocidente e chega em dezembro por tempo limitado, por que não? Vamos dar uma olhada do que está que dizendo aqui. Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, jogo originalmente lançado para a Nintendo Entertainment System com exclusividade para o Japão há cerca de 30 anos, ganhará a versão localizada em inglês para o Nintendo Switch por tempo limitado digitalmente a partir de 4 de dezembro, de acordo com o anúncio feito pela Nintendo juntamente com a desenvolvedora Intelligent System. Custando R$ 5,99 na Nintendo eShop e R$ 31 na loja do Nintendo brasileira, o jogo possui um arquivo com cerca de 30 MB e suporte já japonês, de adição ao inglês como idioma. Aí a Nintendo dá um panorama geral sobre o jogo, e também, juntamente com esse anúncio, foi anunciado também a edição especial do jogo, tá? em que o que ela acompanha? O download code do jogo, um artbook Legend of overcanny Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light Replica Game Pack, que na verdade é uma réplica em acrílico do cartucho do Nintendinho, o que é bastante legal, interessante, uma mini Nintendo Power Retro com uma edição de colecionador. Né? Aí eles colocam o um trailer, porque não vale a pena a gente colocar aqui. E o jogo ele tem duas polêmicas, né, galera? Primeiro, vender um jogo de Nintendinho a 6 dólares é caro. Enquanto esse jogo poderia ser lançado no Nintendo Switch Online. E é um serviço que traz jogos de Nintendinho, Super Nintendo. Todos esperam que entre em Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64. Né? É um jogo que já está no Nintendo Switch Online do Japão. E que, lindo ou não, a gente fala que ah, o jogo vale a pena, não vale tá ficando muito ruim e é para não dizer predatória essa prática da Nintendo de colocar jogos vendidos por tempo limitado, isso gera uma escassez artificial do jogo, tá? faz com que os preços se elevem e uma correria desnecessária por algo que poderia não fazer tanta diferença, gente. Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light, tudo bem, é o primeiro Fire Emblem, vai trazer o jogo para novos públicos, mas poderia sim vir dentro do, embutido no serviço Nintendo Switch Online. Mas por que não? Vender um jogo de Nintendinho a 6 dólares em 2020 é caro, gente. 30 reais por esse jogo vale a pena, tá? Lógico, a não ser que você seja um, um aficionado por Fire Emblem, goste muito da franquia, né? O que talvez não seja o seu caso por ser um jogo extremamente nichado, né? Mas é claro, uma edição especial. Vem muito bem a calhar, tudo bem, é um souvenir, um artigo de luxo, nada contra isso. Mas colocar a versão digital do jogo para ser vendida por um período de tempo determinado, sabe, uma janela pequena para fazer com que as pessoas corram atrás do jogo loucamente? E enquanto ele poderia ser mais um chamado do Nintendo Switch Online, é um tanto demais, né? A Nintendo poderia começar a rever essas práticas de mercado que não são muito interessantes para ninguém que não seja ela mesma, né? Nessas horas dá pra gente dizer que sente saudades do Satoru Iwata, que provavelmente nunca permitiria que vendas nesse naipe fossem realizadas. Mas é isso aí, pra quem quiser Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light pra Nintendo Switch a partir do dia 4 de dezembro. Fica a dica para quem quiser mais um jogo e ser escalpelado pela empresa, infelizmente. Galera, continuando a falar um pouco de Nintendo. Dessa vez uma coisa boa, né? primeira notícia do Mario que não foi lá, essas coisas. Que na verdade não é nenhuma notícia, é mais uma... É uma conjectura por um, feito por um analista da NPD que tem bastante credibilidade. Depois essa notícia tanto quanto ridícula relacionada ao Fire Emblem, né? Tirando essa edição especial do jogo, né? Uma coisa boa. Pokémon Sword and Shield... O Crown Tundra, o DLC chegou agora no dia 22, tá? Já tá disponível para todos que compraram o Season Pass por 30 dólares, que inclui o DLC 1 e o DLC 2. E ele tem diversas novidades interessantes, tá? É um jogo que vai se passar na região Crown Tundra, é uma área gélida na região do sul de Galar. Vai trazer diversos novos pokémons. Ele vai apelar bastante para a nostalgia com diversos pokémons lendários. Vai trazer o trio lendário de canto, Zapdos, Moltres e Articuno em versões Galar especial. Vai trazer o Red Elec e o Red Dragon, que são os novos Red. Né? Para quem não se lembra, Red Ice, Red Rock, Red Steel e Red Gigas. São novos pokémons para coleção dos Reds. É aqui também o nosso Articuno de Galar, os Zapdos de Galar e o Moltres de Galar são... Pokémons assim, muito legais, é uma apelação forte para nostalgia, para quem joga faz muito tempo, não tem como não gostar desses pokémons. Além de Calyrex e os novos Red, The Crown Tundra introduz diversos lendários em Pokémon Sword and Shield, que já são conhecidos dos fãs. Os jogadores poderão encontrar Suicune, Raikwaza, Latias, Cresselia, Uxie, e além de Wyveltal, Landrus, Solgaleo e muitos outros. Então vai ser um prato cheio para quem gosta de lendários. Assim, eu pessoalmente adoro os pokémons lendários, então não tem nem o que dizer é extremamente convidativo, o preço está barato? Mais uma vez, não, comprar a Nintendo no Brasil hoje em dia tá bastante difícil, porque tem a variação cambial do, do dólar, nossa situação econômica não tá fácil, então os preços estão lá nas alturas, mas quem puder, já tiver o Pokémon Sword and Shield tá? e tiver interesse, The Crown Tundra chega aí agora, já no dia 22, Disponível para todo mundo que comprou este DLC E também, por último, vamos dar uma olhada aqui O então, Galar Star Tournament, que é um novo sistema de torneio disponibilizado em The Crown Tundra Mas que só pode ser acessado após o jogador completar a história do jogo base E as expansões Isles of Armor e The Crown Tundra E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa DLC vai poder dar uma olhada nesse vídeo de notícias aqui no card Que a gente fala também um pouco sobre o lançamento dele, da, do trailer de anúncio Vai ser muito interessante, tá legal? Então, The Crown Tundra, vamos jogar junto? Pega o nosso contato no Nintendo Switch Online e vamos nessa aventura montar um time e partir para mais uma exploração da região de Galar. Pessoal, e agora uma notícia interessante do Xbox Series X. A Shein, empresa responsável pelo Fast Air o um jogo de corrida do Nintendo Switch, e também pelo The Tourist, que é um jogo novo lançado para a plataforma da Nintendo e que também entrou no Xbox Game Pass via para Xbox e PC, anunciou que The Tourist, esse jogo que está rodando aqui na tela, lindíssimo, maravilhoso, vai rodar no Xbox Series X a 6K e no Xbox Series X a 4K. Essa é uma notícia interessante porque nós tivemos uma polêmica na semana passada praticamente desnecessária em relação ao Xbox Series S por conta do jogo Yakuza Like a Dragon, porque foi listado que o jogo não iria rodar a 1080p a 60fps, e sim a 900p né, a 60fps. Só que essa galera que ficou reclamando do jogo não compreende que o Yakuza ele não é conhecido por ser um jogo bem otimizado para consoles ou PC. Ele é um jogo truncado e que realmente fica muito difícil de conseguir extrair um bom desempenho da engine dele. E por conta dessa polêmica toda foi muito interessante o que o pessoal da Shein falou conversando com o site Tech, o CEO da produtora Shein Multimedia, Manfred Linsner, comentou sobre o que acha dos novos consoles e o que podemos esperar a respeito das otimizações do game para eles. Para nós, é a GPU muito poderosa, disse Linsner sobre o Series X, então foi muito fácil aumentar os visuais de The Tourist à perfeição. Dependendo do Xbox Series X ou S, renderizamos nas resoluções 6K ou 4K, e aí fazemos o down para encaixar na resolução alvo. Então você percebe uma imagem com super sample muito nítida, mas também muito consistente. Quase parece como um bom filme CGI, tudo isso sem nenhuma reprojeção temporal. Então cada pixel é um novo e único, sem artefatos temporais. Aí é que ele fala especificamente sobre Series S. A respeito do Series S, Linsner disse: Não foi limitado para nós. Acho que o Xbox Series S é muito bom, dependendo do que você precisa e deseja. Então, gente, é, é muito claro. A Microsoft ela fez um projeto redondo com o Xbox Series X e Series S. São consoles muito próximos, né, em termos de construção de hardware. O que se diferencia pela velocidade de processador, tamanho... Gente, nós temos que entender que o Xbox Series S é um console de... Baixo preço, de baixo custo dentro dos padrões da nova geração Então é natural que ele não vá entregar sempre o 4K nativo Ele é um, é um console projetado basicamente para 1080p ou 1440p Rodando os jogos da nova geração Então polêmicas como Yakuza Like a Dragon são completamente desnecessárias tá? Até porque o desempenho de um jogo vai depender de quão bem a produtora vai trabalhar a sua engine Quanto ela vai poder otimizar o jogo Então para quem ficou por conta dessa polêmica do Yakuza Like a Dragon com o pé atrás, com o Xbox Series S, não fique. Vai ser um console bacana. Obviamente que os consoles recém-lançados podem vir a ter problemas de fabricação, então é sempre bom esperar um pouquinho para comprar. Tá? Mas em relação a hardware, poder, quem quiser um console um pouco mais em conta, tá? vai ficar muito satisfeito com o Xbox Series S, ainda mais com o Xbox Game Pass, que é um belíssimo serviço de jogos da Microsoft. Agora com a aquisição da Bethesda, vai ficar mais forte ainda. Fiquem despreocupados, Xbox Series S é assim uma boa opção para quem vai comprar um console e não pretende ter um custo tão alto quanto o que vai ser do Xbox Series X. Então tá aí o Céu da Xen falando um pouquinho sobre o Xbox Series S, uma empresa muitíssimo competente que lançou o The para a Nintendo Switch de uma maneira maravilhosa, gráficos excelentes. Né? Ele lançou o jogo para o Xbox Game Pass e PC e tá trazendo eles também agora para o lançamento no próximo mês para o Xbox Series S e Xbox Series X. Galera, e por último, mas não menos importante, NBA 2K21 inclui propagandas obrigatórias em telas de loading. Ah, tio quem não aprende, né? O que acontece é o seguinte, o jogo ele foi lançado agora e tem propagandas de loading impossíveis de serem puladas. né? Então, na notícia aqui do The me diz que após as reclamações em redes sociais, o site Steve St St St St St Ivor investigou e capturou o vídeo mostrando comerciais de Oculus Request 2 no Playstation 4 e Xbox One, também confirmado que o mesmo ocorreu na versão PC. Tá? Mas uma coisa mais incrível, né? que é um jogo além de veicular essas propagandas obrigatórias É um jogo de 60 dólares nas plataformas da atual geração Que por enquanto é o Playstation 4 e Xbox One Mas o que é mais curioso é que o Playstation 5 e o Xbox Series S e X Eles partem do pressuposto de que não terão telas de loading Que os jogos terão carregamento instantâneo Então como é que vai ser na próxima geração? Nós vamos ter loading obrigatórios provocados por propagandas, né? Vai ficar no mínimo esquisito isso e não dizer que esse jogo é um dos carros-chefe com relação ao preço de 70 dólares na nova geração. Nós teremos um jogo de 70 dólares com propagandas provocadas, obrigatórias e que não vão poder ser puladas. Chega a ser uma piada e nessa notícia um post de um usuário do Reddit que é muito interessante. Eu realmente não sei mais o que fazer ou dizer. Um montonpólio para um único gênero de games, basquete. Honestamente... Eu não acho que exista um jeito de me dar vontade de jogar isso e verdadeiramente me deixa triste e desapontado. É, e outro, você tá de brincadeira, né? Eu não paguei 60 dólares pra ter mais comerciais esfregados na minha cara. Em que mundo isso faz sentido? Isso não vai mudar a não ser que nós, como uma comunidade, façamos algo, porque é do nosso bolso agora. É isso aí, galera. NBA 2K21 pra nova geração a 70 dólares com propagandas obrigatórias. Também a 60 dólares com propagandas obrigatórias no PlayStation 4, Xbox One e PC, tá? Diz aí o que, que vocês acham disso. A Tio K tá correta? Não tá. Eles... Tem que fazer isso mesmo, temos que pagar 70 dólares ou 60 dólares, isso em preço americano, no, no Brasil não deve vir a menos de 350, né? Devemos pagar por isso? O que, que vocês acham? Diz aí nos comentários. Bom, galera, é isso aí, esse foi o Giro de Notícias da Semana, uma semana um pouquinho mais tranquila com relação a notícias, tá? Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, não se esquece de sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos... Vamos fazer essa nossa comunidade do Retro Challenge crescer cada vez mais com todos juntos. E não percam, neste final de semana vamos ter uma live muito legal de Pokémon Snap com convidados especiais. Tá? Que esse jogo lindíssimo vai ser trazido pra vocês. Então, não percam. Nesse domingo, tá legal? Retro Challenge fica por aqui aguardando vocês no próximo vídeo com jogos, novidades, gameplays e tudo mais. Até a próxima, galera. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.